Olha aí, gente, como é que tá essa... A passagem da ponte aqui antes de chegar em Peritoró? Olha a ponte lá, como é que não tá o pessoal do outro lado lá. Tudo cheio. Situação aí, como é que tá?